Boa noite a todos e a todas. Estamos em mais um programa Diálogo Popular, um programa da Secretaria Nacional de Movimentos Populares, um programa do Diretório Nacional, gravado aqui em São Paulo, na sede do PT, aqui na Praça da Sé, junto com a companheira Silvana Donati, que é membro da Executiva Nacional do PT. Temos o prazer de receber aqui a companheira Thaíris. A companheira Thaíris é de Sergipe, eu acho que é de Tabaninha. A companheira Thaíres é diretora nacional da UNE, é, saiu de Sergipe, saiu de Aracaju, veio estar tá morando em São Paulo. Eu queria que você, Thaíris, comentasse um pouco como se deu o seu início da sua militância política, qual a sua função na Uni, como é, que, como é que se deu isso, como é que é sair de Sergipe, vir morar em São Paulo. Fale um pouco para nós, por favor. Bom, boa noite, gente. É, como o Ivan já introduziu, né, eu sou sergipana, Iniciei minha trajetória no movimento estudantil é, lá em Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe, no interior, no campus do interior, que inclusive foi fruto né, do Reúne, que foi uma das grandes políticas que os governos petistas criaram. E que é, tive a oportunidade de ingressar na universidade também pelo sistema de cotas, é, ingressei no curso de farmácia e iniciei minha militância nesse campus. Né, e logo depois... É, fui para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, fiz parte do Centro Acadêmico, fui da primeira gestão fundadora do Centro Acadêmico de Farmácia, né, já que eu fui da primeira turma desse campus, é, do curso de farmácia. Então, fui da gestão fundadora do, do Centro Acadêmico, passei, eu acho que três, foram duas gestões no Centro Acadêmico, e quando saí do Centro Acadêmico, fui para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, representando os discentes né, da, da Universidade. E depois eu fui para a vice-presidência do DCE da Uni, ou do DCE da UFIS, né? E que é, passei também uma gestão, uma temporada da minha gestão do DCE da UFIS. Ufis e logo é? depois, Universidade? Universidade Federal de Sergipe. Sergipe. É, que as, as pessoas até confundem, né? UFIS com um, é, a Federal do Espírito Santo. <risos> é, e aí a, é, eu saí do, do DCE da UFIS e fui para a diretoria de combate ao racismo, né, compus a diretoria de combate ao racismo da UNE. É, depois também fui para a terceira vice-presidência da União Nacional dos Estudantes nessa última gestão. E atualmente estou na diretoria de movimentos sociais da UNE, que foi eleita nesse último congresso, é, agora que aconteceu em junho, lá em Belo Horizonte. Você saiu, você está morando em São Paulo? Estou morando em São Paulo, viajando no Brasil inteiro. Viajando no Brasil, já estava desde o período passado, né, por conta da última gestão em que também fiz parte. E vim agora para São Paulo, no, no, na gestão passada estive mais centralizada em Brasília, justamente também por conta da própria conjuntura política que estava sendo colocada, né, por conta do golpe, então existiam muitas mobilizações, e o centro político ficou muito mais forte para lá, para Brasília. E aí agora, né, com o golpe já consolidado e ainda colocado em curso todos os dias em nossas vidas, é, São Paulo se tornou um centro político muito importante, então a vinda para cá para poder travar os diálogos e também pensar em uma estratégia política que a gente consiga envolver a juventude né, de uma outra forma é, e colocar também a UNE num, num, num, num, num patamar de frente né, de todas essas ações, é, a gente avaliou que seria importante a minha vinda para cá para poder estar tá acompanhando todo esse processo. Thaíris, você tocou né, na questão da, do papel da UNE na resistência ao golpe e agora né, na, na, na luta diária né, de de resistência e de reverter também essa situação. Então é grande a responsabilidade da UNE né, de fazer esse diálogo, de atrair o jovem, né, de dialogar, porque a gente vê que, né, uma das coisas, né, da política do golpe é mesmo essa criminalização dos movimentos, a criminalização dos, dos partidos, da política, enfim. Então como é, né, que vocês qual é o planejamento que vocês têm? Como é que vocês atuam né, nessa dinâmica de dialogar com a juventude e de trazer esse jovem a se interessar pela política né, e pela militância no dia a dia? É, nós é, estamos vivendo um momento político difícil porque todos os dias né, a mídia criminaliza a política e a gente tem um processo em que a juventude ela está... É, tendo aversão, não quer participar, não quer se organizar, e a gente tem um, um, uma preocupação muito com isso. Recentemente, é, a direita vem até construindo estratégias que consigam agregar essa juventude. É, estão criando, inclusive, um, um chamado movimento, programa Renova Brasil, é, que o intuito desse programa é justamente qualificar os jovens para que no ano que vem eles possam disputar as eleições no Congresso Nacional, né, para deputado e para senador, entendeu? Então, e com bolsas, né, a preparação vai ser no primeiro semestre do ano que vem, é, em que esses jovens estarão num processo de formação política né, para serem, serem candidatos no ano que vem e ganhando, recebendo dinheiro para poder estar fazendo isso. Então, a gente acha muito ruim esse tipo de metodologia, até porque a gente quer romper com diversos paradigmas na política né? e que a gente precisa trazer essa juventude para a gente pensar também em novas formas de fazer política. E aí a UNE ela tem um papel fundamental porque nós sabemos que a maioria né, da juventude né, do nosso país são estudantes. E o fato né, de serem estudantes e é, da juventude ser um setor no qual não existe somente um, um eixo, né? a juventude está inserida em diversos eixos dentro da nossa sociedade. Então, é, nós temos um papel fundamental, já que dentro desses eixos os estudantes é o que consegue abarcar essa maioria dessa juventude. E a gente tem um papel fundamental que é conseguir construir um processo né, de politização, de chamar esses jovens para poder entrar na política, para poder conversar, para poder dialogar, debater os nossos projetos, as nossas perspectivas. É, recentemente a gente fez um, uma, uma reunião de planejamento, um seminário de planejamento da gestão, no mês passado, em que a gente debateu... É, sobre essa conjuntura política difícil que a gente vem se deparando e que é, nós tivamos, tiramos algumas questões enquanto encaminhamento, né? Que é, tiramos a, inclusive pautas de mobilização, é, a caravana, né, Nós tiramos como encaminhamento uma caravana, também reflexo do mote do que é, do que foi a caravana do Lula, né? Em que todo mundo foi algo, é algo que está sendo nacional, seja no Nordeste, seja agora em Minas, essa última que foi realizada. Eu acho que agora no Norte que ele pretende fazer. Então, como vem algo nessa simbologia e é uma nova forma de diálogo com a sociedade, nós achamos que essa possa ser também uma estratégia da gente poder conversar e dialogar com esses jovens, poder ir nessas universidades, principalmente no momento em que as universidades públicas elas estão sendo atacadas. Então, nós tiramos, enquanto mote, dentro da, da caravana, a defesa da educação pública a universidade pública ela vem sendo atacada diretamente, constantemente, e que nós precisamos estar né, na linha de frente na defesa da educação pública, né, seja pelos projetos dentro do Congresso Nacional em torno da, da questão de... de Privatização dessa universidade, com a, a, a, o pagamento da, das parcelas de, enfim, de mensalidade dentro dessas universidades, e que nós sabemos muito bem que o intuito de fazer isso é tirar é, a, a classe trabalhadora dentro dessa universidade, porque isso abre margem, né, abre uma brecha para que é, seja um processo de exclusão em que somente depois só quem vai ficar são os filhos do rico, dos ricos dentro dessa universidade e quem é filho do trabalhador não vai estar dentro dela, então a gente vem se esforçando constantemente no intuito de estar em defesa dentro de, de, de, da, da universidade pública para que é, esses processos e esses projetos que vêm sendo colocados pelo governo golpista, ele não seja colocado e não seja levado para frente.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 Taires, é, você falou aí, né, dessa política que vem né, castigando as universidades públicas. E aí eu queria que você desenvolvesse mais isso, porque nós vimos num período assim, em que, né, nos nossos governos democratizou o acesso, né, as universidades com vários programas. Eu acho que ah, a, o aluno oriundo, né, da escola pública, né, tinha muito mais facilidade a entrar com os mecanismos aí para entrar na universidade pública e nós vemos né que depois do golpe né os ataques que estão sofrendo corte de verba né estão acontecendo em relação às universidades então eu queria que você fizesse essa essa comparação né do momento do Lula em que nós há um momento de ascenso democratização e possibilidade dos jovens, filhos dos trabalhadores, que é isso que é importante. A universidade é importante, mas é importante que os filhos dos trabalhadores estejam, uma, que não estejam uma universidade né, elitizada, onde só os filhos dos ricos conseguem chegar. Então, nós estávamos nesse processo de democratização, sofremos o golpe e hoje nós vemos esse retrocesso né, acontecendo em relação às universidades. Queria que você falasse mais disso. É, é, Silvana, essa é uma pauta que a gente vem debatendo muito, que a gente vem bastante preocupada, é, porque nós tivemos esse período né, de ascenso dentro das universidades, seja com o sistema de cotas, que no início da minha fala eu até Você trouxe. Você é fruto né, disso, né? Eu sou fruto né? do sistema de cotas, Verdade, sou Silvana. fruto do, da política do Reúne, né, que foi uma política de expansão das universidades. Sim. É, sou fruto do Plano Nacional de Assistência Estudantil porque eu me mantive dentro da universidade justamente por causa da assistência estudantil Sim. então é, e todos esses programas vêm sendo atacados né com esse corte de verbas na educação né, então nós precisamos estar atentos né o tempo inteiro e tentando mobilizar todos esses estudantes nesse sentido. Né? E aí a gente vê uma ofensiva, seja dentro da ciência e tecnologia, porque esses investimentos, essa falta de investimento dentro da educação, dentro dessas universidades. A universidade no Brasil é o nosso polo de ciência e tecnologia principal em né? que a gente tem. Então, se nós não valorizamos esse polo da ciência e tecnologia, como é que a gente vai pensar num processo de desenvolvimento dentro do Brasil, em que a gente vai pensar em, de fato, a gente conseguir produzir essa ciência e tecnologia aqui no nosso país, envolvendo as pessoas, a, a população é, brasileira né, nesse processo, né, na capacitação dessas pessoas, desses jovens, desses estudantes. É, então, a universidade, ela, como ela vem sendo atacada, e aí foram várias universidades que já colocaram é, já fizeram, as reitorias já fizeram diversas manifestações, colocaram nota de que está né, numa situação à de né? fechar as portas. A UFRJ, a UERJ é, já emitiu várias notas. Outras universidades por, pelo país inteiro falando que estão em um estado é, muito difícil de conseguir se manter de portas abertas, inclusive até para pagar a energia. Assim, né? Te, teve universidade que... É, o, o, a justiça teve que entrar como eliminar a universidade para poder é, colocar que não iria a, a, a, a, a coisa de, de, das energias, né? não iria cortar Contar a luz, luz nem a água da universidade para que a universidade ela se mantivesse aberta, ela se mantivesse, se mantivesse é, tendo aula. Então, é algo. Muito, descaso preocupante, total, né? descaso muito preocupante, muito preocupante, é um descaso governo. enorme, é, além dessas políticas, né, o congelamento do Plano Nacional de Assistência Estudantil, em que essas verbas elas não estão chegando. É, recentemente teve a ofensiva do, do PIBID, né, que é um programa também de iniciação à docência, em que os estudantes da licenciatura, que a gente sabe que é, professores na, na, no nosso país não têm o devido valor que deveriam é, ter, é, e que esse programa é um programa de incentivo à docência e que os estudantes das licenciaturas, eles teriam uma bolsa para poder estar prestando serviços dentro das universidades, dentro das escolas públicas sendo bolsistas e dando uma assistência e um apoio nesse sentido. E até esse próprio programa, ele também está sendo atacado, sofrendo ofensiva. E aí, tem uma outra questão da linha, né, da, como eu falei, da ciência e tecnologia, a gente também tem que pensar né, na pesquisa, ensino e extensão, né, também dentro da universidade, que como esses investimentos eles estão sendo é, cortados, as, a, o ensino, a ensino, pesquisa e extensão, que é um eixo importante para dentro das universidades, de um ensino que seja, de fato, transformador né, da nossa sociedade, que a nossa juventude ela possa pensar de uma outra forma e queira construir a nossa sociedade também de uma outra forma. Ele também vem sendo atingido. Outra política que a gente... Também viu né, ir embora, foi o Ciência Sem Fronteiras, Sim. né, que foi algo que foi cortado logo no início, quando o próprio Temer assumiu, né, e que a gente viu diversos estudantes que estavam fora do país, no meio da sua pesquisa de doutorado, com dois anos, tendo que retornar, porque não tinha mais a bolsa para poder permanecer lá, lá fora. Então, a gente está é, com uma ofensiva muito grande, a gente precisa de muita mobilização e muita organização dos estudantes para conseguir barrar esses retrocessos. A gente sabe que a UNE tem um time de companheiros e companheiras que participa, que você é uma dessas representantes da Uni na, na operativa, na coordenação do, da Frente Brasil Popular. A gente queria que você falasse um pouco, a UNE também participa do Povo Sem Medo? Fale um pouco para nós, por favor. Sim, sim. A Uni, ela participa das duas frentes é, nacionais, tanto a Frente Brasil Popular quanto a Frente Povo Sem Medo. É, por, justamente, nós, dentro da entidade, nós temos uma grande pluralidade de forças políticas, né? E que a é, Frente Povo Sem Medo, é, apesar de não receber partidos políticos e tal, é, tem diversas outras entidades que representam, diversos, repre, diversas representações de movimentos sociais que estão dentro dessa... É, dessa, dessa frente E ela comporta né, Mais majoritariamente Por um, um, umas, uns movimentos sociais Que sejam liderados por Representantes do PSOL né, Mais ligados a, a, ao PSOL E nós temos também dentro da UNE é, Grupos e Organizações de movimentos sociais Juvenis Que disputam também a Uni E que são organizações no qual tem um elo Com o PSOL, né? então nós também fizemos essa avaliação dentro da, da entidade sobre a importância de participação dentro das doações devido Ótimo. ao atendimento da pluralidade Correto. também das forças políticas que existem dentro é, da nossa entidade. E a Frente Brasil Popular, eu venho acompanhando mais de perto, é, é um, uma frente muito importante né, para o nosso país, para a gente pensar esse momento da, da conjuntura que a gente vem vivenciando. Então, é um momento muito importante para a gente poder repensar né, qual é a estratégia que nós vamos ter né, de, de, de agora para frente. Nós sabemos que no ano que vem... 2018 é um ano que nós esperamos né, que se tenha eleição né, espera-se que tenha e que é importante que a Frente Brasil Popular, ela possa pensar em um programa estratégico para o próximo ano né, nós quando fomos criados a Frente quando foi criada, ela foi pensada no intuito é, de fazer o um enfrentamento do golpe que estava em curso naquele momento e agora nós precisamos pensar o que, é que nós queremos para além disso né, uma questão estratégica, a gente estava muito num, numa questão, num a patamar de né? estar é, respondendo a conjuntura. Eu acho que agora a gente precisa pensar, junto com as lideranças dos movimentos sociais que estão nos Estados construindo as nossas bases, pensar como é que nós iremos traçar uma, uma, uma agenda propositiva para a nossa sociedade, que essa agenda propositiva possa aglutinar e trazer outros setores, trazer outros trabalhadores para se somar junto com a gente nesse enfrentamento ao golpe.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 Construir o Brasil que o povo quer. Estamos voltando aqui com a Thaíris. Thaíris, com certeza, é uma companheira é, jovem, uma companheira mulher do Nordeste, de Sergipe. Com certeza, a Thaíris é um ponto fora da curva na UNE, é um ponto fora da curva da juventude do PT. Thaíris, eu queria saber qual a opinião da, da UNE, qual a opinião dos estudantes sobre as eleições de 2018, nós vamos eleger Lula, não vamos eleger Lula para interditar esse programa. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre as eleições de 2018, por favor. A pergunta bem usada. É tem que ter uma pimentinha, né, Itaísa? Tem que ter uma pimentinha, né? É a pimentinha. Eu não sei se vocês, Sergipanos, gostam de pimenta, né? Eu, eu gosto bastante. A, a Silvana <risos> adora pimenta. Bom, é o seguinte, como eu falei no no bloco anterior, né? É, nós somos uma entidade que tem representantes de diversas forças políticas, né, e que são que têm uma opinião política que é apresentada também nos instrumentos que acreditam, né, é, que devam ser apresentados para dentro da sociedade. Então a gente tem as forças da Juventude do PT, né, que disputam a UNE, compõem a entidade, que inclusive nós conseguimos construir uma unidade muito importante nesse último congresso, né, em que a gente conseguiu conter a maior o maior número de forças da Juventude dentro de um mesmo campo. É, nós temos é, o PC do B a, com o JS é, temos é, que inclusive lançou candidatura né, recentemente o PC do B com a Manuela é, nós temos as forças e os coletivos que estão ligados também ao PSOL então é uma pluralidade muito grande de forças políticas e que é, nós não temos condições até então, nem debatemos uma questão da, da candidatura. Lógico que eu sou suspeita em falar, né? A juventude do PT vai, que... vai entrar na questão do Lula. Com né? certeza, a juventude do PT, sem dúvida, a gente é Lula o tempo inteiro. Né? Lula vivo, preso, morto, seja o que for, a gente vai estar com ele. É, no ano que vem nas eleições mas numa posição enquanto entidade a gente não tem como fazer isso até então né e pensar isso talvez a gente acha assim aí particularmente numa questão de avaliação que que eu tenho essas candidaturas esses essa fomentação né esses essas pré-candidaturas que estão sendo lançadas eu acho que é até importante para a gente poder travar um debate com a sociedade porque aquelas pessoas que estão é, mais à esquerda e que tam, também não se sente contemplado com o, projeto, com o nosso projeto do PT, que possam também dialogar com esses projetos, né, com esses programas que estão sendo apresentados e que a gente possa construir futuramente uma unidade, né, uma unificação desses programas. Então, a pré-candidatura do, pré do Ciro é importante, a pré-candidatura da Manuela D'Ávila também é importante, a do Lula é importante, então que esses setores dentro da nossa sociedade consigam construir né, um processo é, de, de conseguir ser polos atrativos da sociedade, que está insatisfeita com o governo golpista do Michel Temer, que tem o maior índice de rejeição dentro né, da política, na história do nosso país, é, na, nas pesquisas sobre o seu governo, é, que a gente possa fazer isso, né, a gente possa dialogar e, e conversar com... Com, principalmente com a juventude Que vem desanimada com a política Falando sobre as próprias a própria questão do sistema De como ele é dado né, Essa insatisfação com, com o sistema político Então que a gente possa travar esses outros caminhos E que futuramente, né, no próximo ano A gente consiga é, se alinhar e pensar em um projeto, num programa unificado para poder disputar, porque também eu acho que se a gente entrar fracionado também nas disputas, a gente pode até se fragilizar, né? precisamos aproveitar o momento em que a direita também está com crise de representatividade, em que eles também não têm ainda um quadro que possa unificar, né? o Bolsonaro que está sendo colocado, isso é algo que preocupa muito para a gente, porque... Bolsonaro tem um discurso é, muito radical e que ele já colocou que a agenda econômica dele vai ser uma agenda econômica liberal, ele fala isso né, tranquilamente, é um cara que é, coloca diretamente né, um, um, algo que atinge os direitos humanos o tempo inteiro. É nós ele, né? sabemos é que é muito bizarro famoso. assim e que nós temos uma preocupação porque saiu uma pesquisa recentemente que daquele eleitorado que na pesquisa né em que tem o um percentual de pessoas que iriam votar nele o maior percentual das pessoas que vão votar nele são jovens. Então, isso nos preocupa muito, porque é, se a gente... Isso aumenta a responsabilidade, né? Aumenta a responsabilidade, aumenta, né, a responsabilidade, vocês, aumenta muito essa responsabilidade da gente pensar em novas estratégias que consigam trazer essa juventude e a gente possa dialogar com essa juventude, né? E não colocar esse discurso radical que o Bolsonaro vem colocando, justamente também por uma cultura, que é a cultura é, de violência, né? Que está enraizada dentro da nossa sociedade e que a gente tem que lutar diariamente contra isso. É, eu acho eu acho que o mais importante nessa questão das candidaturas né, que você colocou, da Manuela, do Lula, enfim, eu acho que é a construção de um, de um projeto, de um programa, e isso eu acho que a frente, né, Brasil Popular, que você tocou antes, tem essa... Então, que a gente chegue forte em 2018, mas eu queria tocar sobre um outro tema, que você falasse, nós vamos ter agora, em março de 2018, Fórum Social Mundial, que vai estar acontecendo em Salvador. Né, nós nunca tratamos disso aqui, né, Ivan, mas nós aprovamos no último diretório uma comissão para ajudar na organização e pensar né, a participação do PT... No fórum. Queria saber vocês na UNE, se vocês já estão, estão fazendo essa discussão, estão acompanhando, como é que está essa discussão do fórum, que é um momento também extremamente importante, né? E como vai acontecer aqui no Brasil, né? Da gente fazer essa Vai ser é em Salvador, inclusive. Né? Salvador, terra do a Ivan, gente... aí que vai ser diário. Então também é um momento importante, né? E num, numa época importante que vai estar, tá, nós vamos estar tá entrando né, na, nesse processo eleitoral. Enfim, como é que está a participação da UNE na organização do fórum? É, o Fórum Social Mundial nós aprovamos também, né, como eu falei sobre a reunião de planejamento e gestão que nós fizemos, nós aprovamos a nossa é, construção e participação, historicamente a UNE constrói o Fórum Social Mundial, nós achamos um espaço muito importante em que a gente possa dialogar com os movimentos sociais, com os movimentos sociais de juventude, é, para pensar um projeto mundial, né, nessa ofensiva que a gente vem... Tendo. E fazer esse Fórum Social Mundial aqui no Brasil é crucial. Né? Foi iniciado aqui, retomar ele para cá, é, em a gente levar, né, no momento que a gente está vivendo de golpe, é, na nossa democracia, a gente ter uma oportunidade de denunciar esse golpe mundialmente. Né? Já que nós não temos espaço dentro da mídia brasileira. Então, como a gente tudo vai estar sendo voltado né, e girado para cá, e a gente vai ter diversas organizações do mundo inteiro em Salvador, Sim. nós temos uma oportunidade crucial de denunciar o golpe que está acontecendo dentro do Brasil. E como vai acontecer em março do ano que vem, bem próximo, no ano eleitoral, é, próximo das eleições, a gente possa também já estar tá travando o diálogo com a sociedade sobre já ouvir até as propostas do que, é que o povo vem pensando. Porque a gente sabe que a sociedade... É, trabalhador, organizado, estão dentro dos movimentos sociais e é importante a gente ouvir esses movimentos sociais sobre qual é o projeto de Brasil e de mundo que nós queremos. Então, a ofensiva que a gente vem sofrendo na América Latina e aí esses movimentos sociais da América, da América Latina estarem aqui, a gente poder se reunir, dialogar e a gente está aí na, no processo de construção, seja dentro do GT facilitador, seja dentro dos GTs que foram divididos. É, para poder fazer o processo de organização do Fórum Social Mundial, a gente vem pensando né, como, qual é a forma que a gente vai fazer melhor de abordagem para dentro do fórum, do fórum, como é que a gente vai construir esse Fórum Social Mundial, já que a gente sabe que ele é muito auto-organizado, né, tem muitas ati atividades auto-organizadas e que aí a gente tem um acampamento da juventude, um acampamento internacional da juventude que a gente vem... É, é, tentando ver como é que a gente pode é, é, pensar nesse acampamento, de que forma a gente também pode estar inserido dentro de todas as outras estruturas do Fórum Social Mundial, colaborando com essas estruturas no GT de Cultura, de, de é, Infraestrutura, no GT de Mobilização. Então, são é, é, atividades, enfim, organizações que a gente vem se pensando e pautando, participando das reuniões de construção desse fórum. E a gente tem uma aposta muito grande que, principalmente, a diretoria de movimentos sociais, ela possa é, ter um papel crucial, né, levando é, a entidade, levando a uni, conseguindo trazer é, todo, toda essa, essa juventude para dialogar para dentro de, de, de, desse espaço. Estamos chegando, na verdade, no final do nosso programa, do Diálogo Popular, eu queria agradecer mais uma vez a, a Direção Política do PT Nacional, a Direção Política da Fundação Pessoa Abramo, do Conjunto de Funcionários e Assessores da Fundação Pessoa Abramo, aqui do Diretório Nacional do PT, da Secretaria Nacional de Comunicação, que tem sido central na ajuda desse programa. Eu queria agradecer aqui a presença da Tayris, Thaíris, saiba que nós estamos aqui à inteira disposição. Eu queria que a companheira Silvana fizesse as considerações finais, passasse para a Thaíris e a gente fechasse o programa. Não, agradecer também a participação da Taíris e falar que, assim, a gente fica muito contente, né, Ivan, de ver, assim, uma menina, né, tão jovem, assim, e é o que você falou, um ponto fora da curva, que vem, né, sair de uma universidade, lá do Sergipe, né, uma menina do interior do Sergipe, né, que tão novinha, está aqui em São Paulo e está com tanta militância. assim Isso acho que é né, uma coisa que conforta, né, da gente acreditar que a mudança é possível né, e que nós estamos nessa resistência. Então, eu fico muito feliz, assim primeiro, de te conhecer, né, que já conheço, mas de ver a sua militância. É muito bom né, ter essa juventude com esse ímpeto assim, de, de militância. Bom, eu queria agradecer a vocês né, pelo convite. Eu acho que é uma iniciativa é, muito boa, né, tá recebendo os movimentos sociais, então a parceria que a gente possa fazer entre a diretoria de movimentos sociais da Uni e a diretoria, né, a secretaria de movimentos populares do PT nos processos de construção é, é crucial e que é, é um momento né, em que a gente está vivendo importante no nosso país, em que a gente precisa estar organizado, a gente precisa pensar né, nesse processo de enfrentamento que a gente vem tendo e que é, é, só tenho a agradecer para vocês né, pelo convite em estar aqui e que a gente possa se unificar nas lutas diariamente. Um abraço e boa noite a todos e a todas.